Demitido há dois meses da empresa onde trabalhava como armador, Reginaldo questiona na Justiça as horas extras que não teriam sido pagas pelo antigo empregador. Isso tem três, dois meses atrás. O trabalho que a gente trabalhava para ficar na, na BR, aí então eu estou cobrando isso. As horas extras de trajeto. O almoço da, da, da obra até o restaurante, a gente gostava 20 minutos para ir e 20 minutos para vir. Então restava 10, 15 minutos para você almoçar correndo e voltar para o trabalho. Entendeu? Isso também estou cobrando a hora de, de, de almoço. Assim como o Reginaldo, todo trabalhador que se sentir lesado tem o direito de procurar um advogado de sua confiança ou assistência jurídica do seu sindicato. Relatados os fatos, a reclamação é levada à justiça do trabalho e marcada a audiência. O, o empregado é mais prejudicado é, né, na questão das horas extras, né? que as empresas né, é, têm uma pressão ali em cima do empregado para onde o empregado se vê pressionado, se ele cobrar as horas que a empresa não paga, ele é demitido, entendeu? Fundamental que ele tenha, é, pelo menos, uma noção prévia né, de quais são os seus direitos, né, até para no futuro, né, é, se ele achar, né, se sentir descontente, né, que ele possa ingressar com ação trabalhista e cobrar o que lhe é devido. O prazo para entrar com uma ação trabalhista é de cinco anos durante o contrato de trabalho e até dois anos depois do desligamento da empresa. O desrespeito aos direitos trabalhistas é responsável pela existência de mais de 2 milhões de processos novos por ano nas varas do trabalho de todo o país. São cerca de 6 mil ações por dia. Os objetos mais comuns são aqueles que envolvem jornada de trabalho, horas extras, mas também temos leads que envolvem é, pagamento de salário por fora, onde a empresa efetua pagamentos a salários, mas não registra nos olerites, nos recibos de pagamento e, consequentemente, não recolhe os tributos devidos. Na audiência, são reunidas as provas, colhidos depoimentos das partes e das testemunhas. O último ato, caso não entre em acordo, é a sentença que dirá quem tem decisão. Além da prova documental, a prova testemunhal é de suma importância na Justiça do Trabalho. Vale lembrar que caso o trabalhador não compareça à audiência, o processo será arquivado, podendo o mesmo ingressar com nova ação. Se a ausência for por parte do empregador, o processo será julgado a revelia, ou seja, sem defesa.